E aí, tudo bem? Beleza? Daqui a pouco eu vou rodar a lista de presença aí, tá? De frequência. Ok? Principalmente quem está dependendo de nota aí, tá? <risos> então vamos lá. Primeiro, agradecer a todos por estar participando desse evento. Para mim é um prazer poder falar sobre isso. Sobre esse tipo de trabalho, essas ações, tá? É, o palco Coders tinha que falar alguma ação sobre Coders, né? O meu tema aqui não é construção de solução, mas é projetos que fomentam pessoas para atuar nesse sentido. OK? É, eu sou faço parte do Instituto Luminante, é um instituto de inovação e disrupção. É, e nós temos uma área que cuida especificamente de projetos de inclusão social e digital faz parte, inclusive, da, da área de transformação social. E vou trazer para vocês hoje aqui um case de um trabalho desenvolvido numa escola pública que tem por objetivo formar novos programadores. É, hoje nós temos uma demanda de mais de 80 mil postos, vagas na área de desenvolvimento que não são supridos. É, talvez a melhor forma para quem está iniciando de entrar no mercado seria por essa via ok é, e esse trabalho visa justamente isso tá eu percebi isso no dia a dia porque eu faço parte das da associação das empresas de tecnologia de um lado eu ouço os empresários reclamando que os alunos formam mas não atendem a necessidade do empresário do outro lado que eu estou em sala de aula eu vejo os alunos reclamando que não tem oportunidade de começar o trabalho e aí eu levantei a bandeira nesse meio a ideia é que a gente consiga minimizar esse problema. Do tipo, levando projetos para dentro da sala de aula. Esse é um exemplo de ação. Ok? Essa é uma atividade paralela, mas o que eu trago para vocês aqui hoje é sobre esse case do Paranoá, que tem por objetivo é, fortalecer ações de inclusão. Tá? É... Bem, como eu falei, o Instituto Luminante ele cuida de ações nesse sentido, além da parte de inovação, a gente tem uma série de outras atividades que compõem essa estrutura do instituto. tá? Eu cuido especificamente das ações de inclusão e transformação social. E estou trazendo para vocês que o projeto de codificação digital nas escolas públicas. Esse é um case que nós queremos replicar em outras escolas que atendem principalmente esse caso e foi o pessoal do ensino médio, que estavam na fase de sair do ensino médio, segundo para terceiro ano. E a ideia era iniciar neles um processo de transformação, ok? E, ao final, nós tivemos... Nós temos casos de sucesso de pessoas hoje estão trabalhando nas empresas de tecnologia. Aquela mesma empresa reclamava, absorveu a mão de obra que ele percebeu que tinha diferença. Então, esse é o nosso papel, dentro do Instituto, fazer esse tipo de ação. Essa transformação, ok? Bem, e aí o projeto Encode cuida especificamente desse desse tipo de ação. Então, fortalecer, né, criar nessas pessoas um caminho para fazer sua transformação social, ok? E essa, esse, na verdade, é um caminho que visa facilitar isso. Tá? É, então, a ideia do Iluminante, junto com o projeto Colders, é criar dentro das escolas ações que fortaleçam, que criam esse tipo de atividade, que a gente consiga alocar esses potenciais desenvolvedores né, no mercado de trabalho, Ok? Os diferenciais, então, como que esse projeto funciona? É, usamos os profissionais, ou os novos profissionais da computação, são os alunos graduandos da computação, a engenharia de computação, ciência da computação, sistema de informação, é, para atuar nesses projetos, ministrando linguagem de programação. Okay? Além de outras atividades. Tá? É, nós temos parceria com várias faculdades que atuam nesse sentido, inclusive a UNB com o pessoal da licenciatura da computação. É, além disso, nós temos o apoio das empresas, que apoiam o projeto com, banco, ó, com apoio financeiro, bolsas, para os alunos que estão participando do projeto. Então, no caso do Paranoá, cada aluno ganhava uma bolsa de R$ 250,00 para participar do projeto. Isso era para eliminar justamente a evasão. O aluno muitas vezes deixa de participar do curso porque ele tem que ajudar os pais, fazer alguma outra atividade, e ele acaba abandonando a atividade. Então, nós sensibilizamos a empresa para que apoiasse o trabalho, dando essas bolsas para os alunos. Tá? É, então, a ideia é trabalhar na formação de programação e empreendedorismo, criar produtos de interesse da comunidade. Então, a ideia, e quando nós lançamos o projeto, é, o produto final desse grupo, dessa turma, era criar o site da escola. E eles criaram o site da escola no projeto que eles desenvolveram, ok? É, além disso, a ideia é que eles também pudessem criar soluções que atendessem a própria comunidade. Então a ideia é que ele comece a trabalhar na sua comunidade e comece a atender justamente aquele, as empresas que tem em sua região, ele nem precisa sair de lá, propondo ou buscando essas necessidades que aquela comunidade tem para criar soluções e ali mesmo começar a desenvolver essas ações. E virar um transformador ou um multiplicador esse é o contexto do trabalho tá é, e claro o papel das empresas é muito importante e tem várias empresas aqui na associação que apoia essa atividade visa justamente dar suporte nessas ações e aí eles passar de deixar de ser os reclamões que não tinha formação e apoiar se envolver na participação de ter essa formação o objetivo então então qual a ideia de pegar esses alunos é engraçá-los no mundo da tecnologia, antecipadamente, apesar que nós estamos lá no, na faixa de 15, 16, 17 anos, né, os alunos estão nessa faixa, mas a ideia é que a gente volte um pouco mais no tempo, tá, para fortalecer esse grupo. Formação de multiplicadores, então a ideia é que a gente pega nossos alunos da faculdade, leva para eles fazerem a primeira turma e dentro dessa turma da faculdade, identifica potenciais multiplicadores que vão dar continuidade a esse trabalho dentro da escola. Então, ele pode atuar com uma pessoa que vai atuar socialmente dentro da escola ou com a própria comunidade e criar novas turmas para desenvolver soluções necessárias ao mercado. É, então, capacitar o mercado de trabalho, despertar o empreendedorismo. Então, aqueles que buscam e tem aquele tino de negócio, a gente busca apoiá-lo e levá-lo para um caminho de empreender. Okay? Para isso, nós temos a parceria com a STEPs, que é a Associação de Startups e Empresas Digitais, que dá o segundo passo, que é justamente apoiar essa, essa pessoa em se preparar para é, tocar o um negócio, ok? É, além disso, criação de negócios inovadores e aí a ideia de problemas que possam que ocorrem na faculdade é buscar criar soluções para atender nesse sentido, tá? É, e também, claro, a ideia é que criar um modelo autossustentável, que a própria comunidade absorva isso dentro da escola e que ela mantenha essa estrutura funcionando dentro da escola e atendendo as necessidades da sua comunidade. A metodologia que nós usamos, então, a gente tem três módulos. Primeiro, é um base de programação, onde o aluno começa lá o primeiro passo, a maioria aqui conhece, ok? Que é aprender postos sobre lógica de programação, algoritmos, introdução à linguagem de programação, que é aquele que ele vai utilizar para a construção, ok? Depois, ela avança em ferramentas ou tecnologias, que é o HTML, CSS, JavaScript. E o desafio, o primeiro desafio, criar o site da escola. E aí isso é um motivador para eles fazerem a atividade. OK? Eu vou depois mostrar uma matéria para vocês da alegria deles quando eles viram o resultado do trabalho, que eles nem acreditavam que conseguiria fazer. E a segunda linha é para aí abre frente de trabalho. Ele pode ser um desenvolvedor de app, partir para essa atuação desktop ou a área que ele quiser atuar. Então já é um segundo e depois um terceiro passo que é empreender. Ele vai buscar ações para empreender ou tocar o um negócio. E aí a partir disso a gente cria um caso prático e um demo day para apresentar essas soluções que eles provavelmente identificam, cria ou parte de uma necessidade da comunidade. É, a estrutura do Young Code. Então a gente tem uma estrutura para tocar esse essa atividade. Então a gente entra com coordenação pedagógica operacional para que isso aconteça. Aí a gente envolve contratação e capacitação de instrutores, geralmente bolsistas, a gente busca alguma forma de é, trazer bolsa para esses monitores ou professores, para eles atuarem. Tá? É, na UNB, no pessoal da licenciatura, eles têm por obrigação a fazer trabalho disso, porque tem disciplinas obrigatórias de práticas de aprendizagem em informática e eles fazem isso num campo em campo. Então, esses alunos participam também desse projeto. Então, é, a manutenção dos equipamentos, também a gente utiliza nossos parceiros para isso e busca também apoio é, de insumos e materiais para tocar o projeto, além da bolsa, claro. Né? Okay? Essas bolsas, as empresas, é que bancam esse tipo de ação. Okay? E o resultado, especificamente desse projeto, que foi o desafio para os alunos, foi a criação do site lá da própria escola. Então esse é o resultado desse empenho, desde durante dois semestres, num processo de aprendizagem e apresentação de resultado final com a construção do site. Tá? É, então o primeiro desafio é a criação do site, o segundo a criação de um app, e o terceiro saiu é o demo day, que é justamente onde quem tivesse interesse em empreender buscaria essa frente para apresentar projetos para empresas ou comentadores. ok? Aqui é o um exemplo desse projeto, uma foto lá do projeto do Paraná, os participantes que criaram o site da escola, um site responsivo, que também você podia utilizar o smartphone para acessar. Tá? Eu gostaria de mostrar só uma matéria que fala sobre esse trabalho para vocês verem a empolgação dos alunos da rapaziada nisso. Numa realidade em que serviços como a educação pública sofrem com a falta de investimentos, ainda é possível encontrar bons exemplos. Ainda bem, no Paranoá, a iniciativa de um grupo de empresários está ajudando jovens com curso profissionalizante. Com aulas de informática, eles são preparados para o mercado de trabalho. O site do Centro de Ensino Médio 1 do Paranuá já está no ar e cheio de conteúdo para alunos, pais e professores. Notas, fotos de eventos da escola e dicas de estudo com o conteúdo das matérias que vão cair nas provas. E tudo feito aqui na sala de informática pelos próprios estudantes. É um orgulho, creio que para todos nós estamos aqui, porque a gente conseguiu fazer aquilo, a gente chegou aqui e a gente não sabia nada estava num mundo assim, bem diferente do nosso. A ideia e o apoio surgiram fora da escola. O projeto Iluminante foi criado por uma ONG, formada por empresários, que buscam novos talentos na área de informática. Eles colaboram com recursos financeiros para que a gente possa é, pagar, vamos dizer assim, uma bolsa para os alunos e eles se manterem participando da escola, para justamente não abandoná por falta de incentivo. 20 alunos foram selecionados. Eles têm aula três vezes por semana. O Jonas só usava o computador para ter acesso às redes sociais. Agora descobriu um mundo novo. Eu pretendo criar, desenvolver programas realmente e ter uma empresa minha ser empreendedor. Quem ficou feliz com o site foi o diretor do colégio. Ele diz que facilitou e muito a vida de toda a comunidade escolar. Uma assim mais ciência da capacidade que eles têm. E da possibilidade, da acessibilidade à informática e uma visualização de uma nova profissão, que até então eles não viram isso como uma profissão. Em apenas três meses, a turma conseguiu dominar as principais ferramentas para fazer o site da escola. E esse foi apenas o primeiro passo. Aqui no curso, eles ainda vão aprender a desenvolver aplicativos para celular. O projeto prevê também a capacitação desses alunos para estágios na área de tecnologia. Os coordenadores do projeto garantem o mercado. É promissor. Nós vimos muita reclamação de falta de profissionais. E a tendência é mundial, não é só local ou Brasil. É mundial. Então, cada vez mais nós. Forçamos e apresentamos novas linhas de trabalho para que a gente possa formar profissionais, principalmente nessa área de desenvolvimento de software, que é uma área hoje que tem uma carência muito alta de profissionais. A Karina, que nem se arriscava no computador, agora entende tudo de tecnologia e já pensa em seguir carreira na área. Eu antes eu não me encaixava em nenhum curso. É, agora, depois do projeto, eu penso em fazer alguma coisa relacionada à informática. Aí ah, eu não vou deixar de mão, não. Eu vou... Tentar aprofundar um pouco mais e qualificar um pouco mais. Valeu, rapaziada. É apenas uma semente, né? Esse trabalho é o primeiro. Próximo semestre, nós estamos com outros desafios. O meu presidente está aqui do Instituto, Gilberto Lima. Que nós vamos, a ideia é começar a espalhar essa ação dentro do cenário das escolas. E vocês que estão no processo de formação, com certeza podem participar desse, desse tipo de ação, que é muito enriquecedor, você pode ter certeza disso, tá? é, não só para o crescimento pessoal, profissional, okay? e abre muitas oportunidades. Aquele aluno que apareceu, o Jonas, ele trabalha na empresa Memória Processos Inovadores e está estudando matemática na UNB hoje. Então observe como que a coisa transforma a partir dessas ações. ok? Esse era o meu recado que eu queria dar e estou aberto agora a questões e perguntas, caso tenham. Okay? Muito obrigado. Tá? Olá, meu nome é Ana Santana. Parabéns. É, eu sou uma das alunas que fez monitoria com alguns projetos na Unieuro. E participar... Na verdade, não é nenhuma uma pergunta, é uma, uma questão de experiência mesmo, como eu me senti participando desse projeto. Né? A gente tem tem um projeto na Unieuro que é para a comunidade, né, ensinar e a informática básica para a comunidade, e eu tive o prazer de participar. E é muito interessante para você entender como é gostoso da aula. né? Algumas pessoas se identificam muito, eu acho que eu me identifiquei muito. E é parabenizar mesmo por essas, essas essa visão nova que você conseguiu dar, tanto para o nosso, para o nosso trabalho, para o nosso TCC. Né, a parabenizar, porque a gente de tecnologia a gente acaba olhando só pelo lado técnico, a gente não tem essa questão do empreendedorismo, né, que você vem batendo tanto na tecla com a gente, que a gente teve uma visão totalmente diferente. Então, acho que é para parabenizar mesmo esse engajamento todo que você tem e a gente tem muito orgulho de você. Valeu, Ana. A Ana participou de um projeto. Além dessa ação, nós temos outras ações também que nós desenvolvemos junto às instituições de ensino, né? que é projetos com a terceira idade. Então, é uma forma para os alunos que estão iniciando, inclusive são os que eu motivo a fazer isso, é uma forma de você criar habilidades, se expressar, lidar com as pessoas de outras gerações, coisa que vai exigir de vocês no trabalho. Então, lá nesse momento, nesse ambiente de aprendizado, é que a gente tem que adquirir essas habilidades para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia. O objetivo do trabalho é sempre isso, tá? fortalecer em vocês essas ações. Essa é a minha preocupação e é minha bandeira de trabalho, como eu tinha colocado no início sobre isso. Oi, é, boa tarde. Gostaria boa tarde. de saber como é que surgiu esse projeto. É, o projeto, ele, na verdade, já tinha várias ações anteriores a isso que ocorria. É, mas com, não no foco de construção, né? mas eu sempre tive uma preocupação em utilizar o próprio conhecimento, e eu também sou professor, meus alunos, para participar dessas ações em que elas pudessem crescer com isso. Deixa eu citar como o nosso mercado funciona, da tecnologia, acho que a maioria aqui trabalha na tecnologia. É, nossos alunos são contratados por, pela competência e são demitidos por comportamento. Então essa ação visa minimizar isso. Então, busque a prática no dia a dia para se relacionar com as pessoas, aprender a se expressar, falar, e isso minimiza. Então, esse trabalho vem também dar suporte a isso. Tá? Além da preocupação em fazer uma transformação, mostrar com as pessoas que é possível eles chegarem a um nível de conhecimento ou um bom trabalho e um salário digno para o seu dia a dia. Então, essas são algumas das bases né, que eu posso dizer sobre o porquê desse trabalho. ok? E, claro, hoje a gente está representado pelo Instituto Dominante, que a gente está ampliando essas ações é, e a ideia é levar para todas as escolas esse projeto. Ok? Respondi? Obrigado. Olá, é, boa noite já, eu acho. Boa tarde. É, eu gostaria de perguntar para o professor é, a seguinte questão, é, o trabalho é feito por uma ONG, não é isso? E gostaria de perguntar é, se dos próximos passos do projeto, né, se, se há uma ampliação dele, se existe algum tipo de interesse, né, do, tanto dos desenvolvedores do projeto, é, em criar algum vínculo governamental, né, já que a base do projeto ela foi feito em uma instituição pública, né, que é uma escola pública. E aí o meu interesse era, era que o professor explanasse um pouco em relação a isso, né, se o interesse ele é, ele é particularmente privado né, das empresas que apoiam financeiramente, ou se existe algum interesse, né, assim, se vocês buscam, quem sabe, no futuro, um, um, um interesse público né, visando aí o, o mercado de trabalho, né, que é tão importante no futuro e já no presente, né, os, a formação de desenvolvedores. É, só para destacar, o, essa ação toda é privada. Tá? É, na verdade, a gente busca fazer ações que muitas vezes o Estado não resolve. Tá? É, então, todas essas ações, esse case mesmo, ele é totalmente privado. Quem deu suporte foi as empresas, tecnologia da informação, eu vejo o problema para eles, eles entenderam a preocupação quanto a isso, resolver apoiar e bancar, inclusive com bolsas. Né? É, mas a ideia é que a gente consiga, o ente público que tem essa necessidade e estão buscando justamente abrir esse contexto de parcerias, para que a gente possa atuar diretamente nesses projetos que o governo tem interesse em, ampliar o projeto, inclusive. tá? É, claro, com o apoio da iniciativa privada. ok E, o claro, o próprio governo se tiver interesse em ampliar isso, gente, meu presidente está aqui pode falar até mais sobre isso. Não é? Bom, primeiro, parabéns, professor. Obrigado pela pergunta, ela é muito oportuna. É, pessoal, Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social vai conseguir ter maior impacto para levar a inovação tecnológica, cultura de codificação... Cultura de temperar a tecnologia com calor humano, que é uma grande bandeira que nós, empresários que lideramos o Instituto, assim pensamos. É, naturalmente, se houver uma correlação com a academia, empresariado e governo, que a gente chama de tríplice né Então, nós sim, estamos. A pergunta é oportuna por isso. Nós estamos, sim, abertos e conversando ao nível do governo do Distrito Federal para uma ampliação considerável do Young Coders, né? onde uma relação com a Secretaria de Educação, uma relação com a Fundação de Apoio à Pesquisa e uma relação com a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia proporcione de maneira qualificada, estruturada, metódica, criteriosa, um nível de inclusão digital realmente disruptiva, não para fazer mais um, mas para mudar. Porque o que aconteceu com a vida desses meninos aí foi uma disruptura é, social, é um turning point social. Se você conversar com esses meninos que hoje estão ganhando 10, 12 mil reais por mês e que ganhava 150 reais empacotando em supermercado, dando faxina e é digno, é digno, todo o trabalho é digno, mas a mudança social na vida das famílias é enorme. E nós, empresários que conduzimos isso, é, choramos junto em cada formatura. E o grande cara disso tudo merece uma salva de palmas até aqui, ó. Valeu, Giba. Primeiro, parabenizar é, o projeto, é, e foi bem pertinente a pergunta e as colocações que se fizeram agora. É, já conheci o projeto recentemente, assumi a Subsecretaria de Inovação e Tecnologia da Educação é, agora há dois meses. E a, gente, a rede de educação é tão grande, projetos são tão inovadores, que a gente não consegue monitorar é, as coisas estão acontecendo em tempo real. Mas é, a gente se coloca à disposição também para replicar isso para todo o Estado. Também estou com uma representação em relação à FAP aqui. Então, a FAP, com certeza, pode também nos apoiar nessa iniciativa. É, vamos dar as mãos aí, vamos sair junto com a turma toda, os alunos, professores, é, startups, e a gente tentar conseguir sair do outro lado do setor privado. E uh, perguntar também em relação à questão de indicadores. Como é que vocês já estão monitorando a questão do impacto que isso tem causado na escola, a melhoria do IDEB, a avaliação dos alunos, se isso a gente já tem um monitoramento de indicadores nesse sentido. É, obrigado pelas questões. É, bem, a ideia é ampliar mesmo a atividade nesse sentido. tá? É, em relação aos indicadores, nós temos apenas o número desse case, desse primeiro case. Estamos construindo indicadores para a gente possa acompanhar todo esse processo. Tá? É, assim, empiricamente, o que nós temos da escola é a percepção dos alunos que participaram pelo projeto e a transformação que houve neles a partir disso. Então, não só em relação à postura da, do aluno, tá, mas em relação às suas atividades, aos compromissos e também à chance de trabalho que ele ampliou. Na verdade, criou, né? Que não tinha chance, né? Vamos dizer assim. É, porque a tecnologia oportun oportuniza muito mais que as outras áreas, tá? É, mas a ideia é a, a construção desses indicadores para que a gente possa mensurar e acompanhar toda essa evolução, principalmente com a ampliação dessas ações. Okay? Então, a gente está, inclusive, as parcerias, a gente busca justamente identificar quais indicadores que é necessário para que vocês possam é, acompanhar e, e, e viabilizar, apoiar essa ação. Ok? Obrigado pela sua atenção. Fala aí, professor, de boa? Dê, quem está falando? que tá escondido. Aonde? Levanta a mão. Ah, Arthur. Bom, é, primeiramente, parabéns aí pelo projeto. Trabalho incrível. Gostaria de saber se vocês pensam é, em ampliar isso para os demais estados do Brasil. Considerando que é um projeto grande desse pode ajudar mais pessoas ainda. Valeu, Arthur. É, esse é um terceiro passo. A ideia, a gente quer resolver o nosso problema aqui primeiro. O nosso, localmente. A ideia é Brasília, Distrito Federal. E aí, a gente quer usar Brasília como referência, assim como foi a faixa né, de pedestre. A gente também quer criações aqui, que a gente possa depois multiplicar isso para o resto da, da unidade. Não é mesmo? Beleza? Então, nós vamos com... devagar, que eu tenho pressa. Né? Então, valeu. Professor, aqui, ó. É muito prazer, eu sou a michelle ela é a Mariana. Nós somos da Federação de Esportes Eletrônicos do Distrito Federal. E a gente queria saber se, no meio do seu trabalho, você trabalha com esportes eletrônicos, né, com games, e se você chega a comentar para esses meninos a oportunidade né, que esse cenário traz de, de profissões, né, de carreira. Não só o atleta que joga, né, mas, enfim toda a rede que dá o apoio para esse atleta. Eu sou diretora de saúde, né? Então, assim, a minha pegada é mais com a questão da saúde também, para os atletas, mas, enfim. Perfeito. Você está na Federação do, de Games, né? De Esportes Eletrônicos é, de, do que, Distrito Federal. Que é o... Como é que é o nome do, do, do rapaz? O presidente é o Davi. É, o Davi, justamente. Isso. Eu já estive com ele já, tá? É, na verdade, a gente percebe isso no, nessas ações... É, de uso do game, mas assim, um, uma ação que eu destaco mais é quando a gente vai trabalhar com o pessoal da terceira idade. É, a gente usa essa, não games como a gente disputa, tem, mas o, o game como forma de despertar nessa, nessa nesse grupo de pessoas é, formas para que ele possa desenvolver e conhecer um pouco da computação. Então a gente tem um curso específico para terceira idade, que a gente utiliza lá o Slither, um exemplo, que eles começam a criar coordenação motora com o uso do mouse, para justamente se incluir, né? porque eles, na verdade, eles não sabem utilizar. Né? Então, essa é uma ação. Em relação ao contraponto, em relação à questão da... Como profissional, a gente tenta perceber, olha, a gente busca dentro desses grupos que participam, é, quem tem interesse em atuar nesse sentido. E aí, a gente dá um caminho, porque a gente não tem nenhuma ação hoje, especificamente para games. Ok? não quer dizer que não possa é, atuar nesse sentido. Tá? Mas a gente busca hoje, a minha preocupação muito hoje está... É, apesar que o mercado hoje de game cada vez crescente, né, as oportunidades estão muito, tem muita oportunidade, é, mas a gente queria inicialmente para os alunos começarem a resolver a sua própria comunidade, ações que possam fortalecer em sua escola, no bairro dele, em ações ali que ele possa melhorar e criar a cidadania com o uso da tecnologia, nesse sentido, tá bom? Professor depois que o senhor iniciou o seu projeto, é, você conseguia sentir que ele, com dois meses de duração, já podia ser autossustentável? Não, ainda não. Dois meses, não. Com quanto tempo você conseguiu ver isso? Ah, isso só depois do primeiro semestre que a gente começava a perceber que... Porque a questão do autossustentável é eu ter é, o que gerar, a demanda que se tem e quem que vai receber isso, né, para que eu possa fazer a coisa ó rodar ali. Quando eu falo de auto-sustentável, ter talvez a próxima a ideia é que a, a, os próprios é, comércio local pudesse dar suporte a manter essa estrutura dentro da escola. Então nós começamos a agir nesse sentido, mas só pequenas ações para manter aquelas turmas durante o seu processo de formação, tá? Mas a ideia que a gente está buscando ampliar agora é fortalecer nesse sentido, inclusive aplicar indicadores para que a gente possa mostrar isso para quem vai apoiar e a partir daí criar forma de sustentar essa iniciativa, ok? E aí, Cláudio? É, boa tarde, Santana. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Realmente muito Adeus. incrível o pacto que ele causou. Já ganhou 10, não precisa nem fazer prova. <risos> aí, uma pergunta que eu queria fazer é a respeito da receptividade do setor público a respeito desse trabalho é, privado dentro de uma escola pública. Como é que foi a questão de regulamentação para poder estar executando esse trabalho lá dentro e tudo mais, com o Ministério da, da educação, não sei. Beleza, muito boa essa pergunta. Na verdade, a ação é o próprio diretor que abriu. Okay? Então, o próprio diretor ele tem autonomia em várias ações, está dentro da escola. Então, ele que deu suporte e abriu a estrutura para que pudéssemos atuar. Para você ter uma ideia, hoje, quase, acho que a maioria das escolas públicas de ensino médio tem um laboratório sem uso. Por quê? Investiram na tecnologia, esqueceram do fator primordial para esse processo. Cadê o professor que vai trabalhar isso? Cadê as ações pedagógicas nesse sentido? Então, há um buraco aí. Tanto é que nesse projeto, quando nós chegamos lá, eu tinha, nós fomos utilizar o laboratório, tivemos que fazer um trabalho no laboratório para estruturá-lo, mas tinha máquina que tinha dois, três anos que estava embalada ainda. E a sala é fechada. E aí o diretor, uma ação do diretor, falou, não, vamos, quando nós propomos o projeto, ele falou, está aberto, vamos fazer a atividade. E assim, todas as escolas estão buscando esse tipo de ação, porque eles não têm mão de obra hoje da tecnologia, mão de obra, vocês, para fazer essa ação. Então, quando eu faço atividade com vocês, é principalmente para vocês começar a criar esse contexto. Beleza? Professor, boa noite. Uma dúvida, quando vocês começaram, você falou que o diretor abriu as portas, mas. e as outras escolas, vocês fizeram um trabalho para chegar nessa escola primeiro? Porque eu já convivo com o pessoal de Santa Maria, eu já vi que tem umas escolas bem precárias. Precárias não, a palavra é forte. De mais baixo nível, vocês foram nesse quesito para escolher a escola? Uhum. É, os próprios diretores, através dos regionais, eles começam a comunicar sobre essas ações, tá? E aí, é, eles vão demandando. Então, muitas vezes, eles têm uma estrutura e querem que a gente aplique alguma ação. Então, nós estamos justamente fazendo esse mapeamento. É, tem um ditado assim, vamos devagar que eu tenho pressa. Então, a gente quer fazer uma coisa bem estruturada e em cada comunidade tem uma necessidade. Então, não dá para a gente fazer a mesma coisa sempre mesmo em lugares diferentes. Ok? Beleza, Alex? Certinho. Mais alguém, uma pergunta? Fala professor, boa noite. Boa noite. É... Vocês têm o primeiro impacto que vocês chegam na escola e seguem as etapas e passam conhecimento para os alunos. A minha primeira pergunta, que eu tenho duas, é... depois que passa essa primeira parte, vocês deixam um cabeça da turma ensinando as turmas, um melhor aluno? É isso? Muito boa. Tem duas ações. Uma delas é essa aí, tá? em que a gente identifica potenciais multiplicadores. É... E muitas vezes acontece, já aconteceu nessa escola, inclusive, ele sai, termina, encerra o ensino médio dele e ele faz a ação na escola. É justamente para continuar, um exemplo, esse caso da, do, do Centro 1, eu usei muito meus alunos da licenciatura de computação da UNB. Então, eles têm uma disciplina que eles têm que fazer esse tipo de ação. Então, hoje, já é comum nessa escola, os alunos da licenciatura da computação, lá da UNB, eles já é um campo de prática, essa escola. Então, a cada semestre tem um desafio que esses alunos estão lá para orientar as turmas novas nesse processo de construção. E vocês não voltam lá, né? Eles se autossustentam. A partir daí, a escola continua. E quando ele tem alguma ação nova, ele nos chama e a gente ajuda a implementar. A ideia é que a escola possa tocar isso só. Uhum. Claro que sempre com o apoio da iniciativa privada que a gente busca manter isso aí. Tá? É isso. E nesse processo a gente envolve a empresa para dar suporte aos equipamentos, ok? Empresa para dar suporte em materiais também, enquanto tem necessidade, da manutenção das marcas. Tudo isso a gente busca como apoio para que isso aconteça. Okay? Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Levi. A minha carreira de TI começou no INEP, 2007, com a oportunidade do professor Fala Santana. Fala de tempo, Não, senão o pessoal descobriu idade. <risos> pois é. E parabéns pelo projeto. Estava falando com os meninos aqui agora, com o Ricardo e com o Demetrio. Mandou um abraço para você. Agradeceu imensamente o, a implementação do projeto no, no centro de ensino no Paranuá. E... Eles hoje estão, Ricardo está morando em Portugal, defendendo Isso. um doutorado. Isso, e fiquei um tempo fora. Morei quatro anos em Boston. Estive com o Demetrio, A gente teve discutindo sobre tecnologia é, para trazer novas tecnologias né, para o Brasil. E a gente fica imensamente feliz desse projeto ter começado num centro de ensino. É, todas as escolas realmente têm o um laboratório, mas realmente falta a pessoa ali né, para ensinar os alunos, despertar a curiosidade de empreender, de programar, de pensar novas tecnologias e ter novos desafios, principalmente na área do empreendedorismo dentro da escola. Então, parabéns pelo projeto, pelo Instituto Iluminante, vocês estão de parabéns, estão no caminho certo e bola pra frente. Vamos ensinar essa molecada a programar, a pensar, a raciocinar, que é o é, é, é a ideia melhor que vocês podem estar tá dando para eles hoje. Beleza, Levi, muito obrigado pelas suas palavras aí. Levi é um amigo de muito tempo, trabalhamos juntos alguns anos atrás. Né? Mais alguma pergunta, gente? O pessoal já está me cobrando aqui o tempo. Fechamos? Obrigado mais uma vez. Né?